Olá para você que acompanha a Agência Brasil, meu nome é Pedro Ivo de Oliveira Eu estou aqui com o Giresi Pontini, ele é diretor do Serasa Consumidor Ele vai dar para a gente umas dicas de como limpar seu nome no Feirão Limpa Nome do Serasa O Feirão começou agora no dia 27 de fevereiro, vai até o dia 31 de março Então você pode acessar os, o feiraolimpanome.com.br ou baixar o aplicativo do Serasa Consumidor sim, sim. Ou também pensa. vir até um escritório da Serasa uh, em qualquer lugar do Brasil Aqui em Brasília está no Shopping Venâncio e você consegue consultar, ver se você está com alguma dívida e se essa dívida tem uma oferta então é um processo muito rápido, você consegue fazer isso em torno de 2 a 3 minutos só em Brasília são 850 mil pessoas e em todo o Brasil na última edição a gente conseguiu fazer mais de 4 milhões de negociações então uma excelente oportunidade para você que está buscando limpar o seu nome ou pagar uma conta atrasada inclusive agora neste ano a gente está com contas de empresa então se você tem um CNPJ e esse CNPJ tem uma dívida né, e com algumas das empresas participantes do Ferreão Limpa Nome você consegue entrar no, no site do Nome.com.br ou no aplicativo do Serasa Consumidor e você faz tanta negociação da sua dívida de pessoa física quanto uma dívida de empresa caso você tenha